Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Lúcio Caio Nobre. Meus amigos, vamos para mais um vídeo de God of War Ragnarok nesse canal delicioso. Sim, rapaz. Agora começando aqui a nossa sessão de vídeos com dicas do game para vocês, agora que o embargo caiu todos estão jogando aí e nós já estamos aqui com algumas coisas separadas que vamos trazer nos próximos dias mostrando onde vocês podem encontrar aí os equipamentos mais fodas mais da hora que o jogo tem a oferecer entendeu então se você tá curioso se você quer acompanhar essa nossa série de dicas que teremos muitos vídeos aí para frente já deixa o seu likezão se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos é uma regra do YouTube se vocês não ativarem vocês não recebem os nossos vídeos então vamos lá meus amigos começando com a primeira dica que eu tenho que trazer pra está lá do reino de Svarthalfhein, logo no início do jogo, então fiquem muito tranquilos aí que não teremos nenhum tipo de spoiler cabuloso, por assim dizer, da história, onde vocês poderão pegar aí o set completo da melhor armadura de Nidavelir. Sim, esse é o nome da armadura, acredite ou não, né, que compõe ali as braçadeiras, o peitoral e também o cinturão. E para vocês pegarem, meus amigos, esse set completo, vocês vão precisar. Logo no início do jogo, quando vocês estiverem procurando o Durlin na missão principal, em um dado momento quando vocês finalmente chegam na cidade da Velir, vocês vão se deparar aí com uma figura muito interessante, por assim dizer, chamada Rabe dentro de uma taverna, e após pedir a ele informações sobre onde encontrar o Durlin, ele vai aproveitar o embalo e pedir para nós resolvermos aí uns problemas que o nosso querido Mimir causou há muito tempo atrás, a mando de Odin. E esse problema consiste, pessoal, em destruir as três extratoras que foram construídas ali, que foi uma forma, vamos dizer assim, né, do Mimir comprar a lealdade dos anões para Odin. Eles explicam um pouco melhor acerca dessa história, quando vocês estiverem jogando vocês vão ver como é que isso funciona. E aí, cara, assim que essa missão for ativada, tá, não tem erro, vocês precisam passar por esse cara, conversar com ele e já vai ativar essa missão imediatamente. Nós temos três pontos ali a partir da cidade de Nidaveli, onde vocês vão subir um pouco mais pro norte, né? Onde vocês vão chegar ali um pouco depois Na Baía da Fartura, mas Tem três regiões já marcadas No mapa, né? Através dessa missão secundária Então não tem erro mesmo Porque essa tarefa automaticamente já coloca Ali os selos que vocês vão precisar Seguir, e nós temos ali as regiões Onde tem a extratora de Modvitner A extratora de Hadsvin E um pouco mais pro norte ali à esquerda da Baía da Fartura, nós temos A extratora de Alt Yorn Pra gente poder destruir e concluir Essa missão, e é aí que tá o pulo do gato, pessoal, porque assim que nós destruímos cada uma dessas extratoras, nós vamos pegar aí um material chamado de minério de Nidaveli, e cada uma dessas peças destas armaduras precisam de dois desses minérios, que é exatamente a quantidade que nós pegamos em cada uma dessas extratoras após as destruirmos, então é muito tranquilo, não tem nenhum tipo de problema para você chegar nessas extratoras, algum tipo de puzzle, alguma coisa do gênero, no máximo ali a extratora de Mod né que a gente vai precisar escalar uma estrutura, depois tacar o um machado para poder mover um gancho para o lugar certo para que possamos utilizar a nossa lâmina do caos para poder passar para o outro lado e destruir aí a primeira estrutura. dar para atravessar. As demais são super tranquilinhas mesmo, não tem nenhum tipo de segredo. E assim que nós terminarmos, né, de destruir todas as extratoras e tivermos aí todo o material necessário para poder construir o set da melhor armadura de Nidavelir, como eles chamam, basta irmos em uma forja aí para poder encontrar o cindre onde poderemos finalmente fabricar esse set completo aí da melhor proteção de Nidavelir. E é o primeiro item aqui, que seria um peitoral. O segundo item é o melhor guarda-braços de Nidavellir. E o terceiro item é o melhor cinturão de Nidavellir. E aí, meus amigos, observando cada uma dessas peças agora e o que elas oferecem pro nosso querido Kratos... Como vocês podem ver na minha gravação, né... Primeiramente, o melhor cinturão de Nidaveli. Ele traz uma persistência atordoante que reduz a velocidade com que as barras de atordoamento dos inimigos são drenadas. E quando combinados ali com a manopla, né, com a melhor proteção de braços de Nidaveli. Eles fazem uma redução dessa drenagem de 50%, quando utilizando uma peça, aumenta para 100%, caso combinemos as duas, né? E ainda tem um adicional aqui pra gente, ó, de informação. A armadura enânica tradicional, feita com o minério de Nida velir obtido nas torres de mineração na Baía da Fartura, em Svartalfheim. De efeito inigualável, ela aumenta a vitalidade de quem a usa. E aí nós temos também, meus amigos, o melhor guarda-braços de Delir, como vocês podem ver aí na imagem que tá sendo mostrada para vocês, combinado com o nosso querido cinturão, a gente tem essa redução da drenagem que eu acabei de explicar para vocês aí, as mesmas informações também, inclusive é uma peça muito bonita diga-se de passagem. Eu vou mostrar para vocês o set completo colocado no nosso querido Kratos e por fim nós temos aí o peitoral que o Kratos utiliza desse set, que é a melhor proteção de Nidavelir, como eles chamam. E aí a gente pode ver aqui, ó, com relação aos atributos que esse peitoral traz para o nosso querido Kratos, ele tem, ó, ao agarrar um inimigo Igual atordoado com R3, ele concede um acréscimo de saúde, né? Quando ele tá naquele ponto vermelho onde Kratos pode fazer uma execução, daquelas bem brutais, né? Ele concede um acréscimo de saúde quando a gente efetua esse tipo de execução. E por fim, meus amigos, este é o set completo da armadura de Nidavelir. Que vocês podem pegar aí agora com essa dica matadeira, pessoal. Eu usei essa armadura por um tempo. Ela é uma das melhores do jogo pra mim. Inclusive, nós podemos ver aí, pessoal, nas imagens que eu tô mostrando pra vocês, que ela é muito linda vai dizer que não, mas então é isso meus amigos, espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo de dica trazendo onde vocês podem conseguir o set completo aí da melhor armadura de Nida Veli deixem aqui embaixo nos comentários se vocês já começaram a jogar o God of War Ragnarok aí o que, que vocês estão achando do jogo, se vocês já pegaram esse set de armadura aqui, eu vou adorar ver os comentários de todos e mais uma vez não se esqueçam de deixar aquele likezão, fique ligado nas próximas dicas, ativem o sininho com todas as notificações, eu vou ficando por aqui, um beijo para todos, até mais! E fuemos, meus amigos!